Peraí, você está me dizendo que o que paralisou o graveto lá foi isso? Sim. Tá falando sério? Que da hora. Ei, que tal a gente testar com a bola? Você joga a bola pra mim e eu paraliso ela. Peguei a bola. Joga, joga. Que da hora. Tá vendo o que eu te falei? Agora só não aplique duas vezes apontando pra bola, porque senão, né? Ué, por que o que vai acontecer? Relaxa, eu descubro.